Fala, fala galerinha. E aí, eu sou o a... Norberto, eu é o mais um elefante literário e a gente veio trazer hoje aqui livros para você sair de uma ressaca literária. Eu queria dizer que eu estou precisando. <risos> Nesse momento, imersa em uma ressaca das grandes Meu aqui. Deus do céu, eu estou numa ressaca. Minha gente, que não, ninguém está preparado. Não, está no gibi. Não está, meu Deus do céu, mas vamos... Antes de começar propriamente as indicações, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e mandar esse vídeo já para todos os seus amigos, porque eles podem estar no ressaca também e você pode não saber. E a primeira opção é um livro que eu na verdade, comecei a ler ainda não terminei, né? Mas comecei a ler muito recentemente e cheguei em 80% em tipo 10 minutos, que é o livro Outros Jeitos de Usar a Boca. E ele, além de ser muito curtinho, ele é muito bom. Ele é meio que dividido assim, meio, dividido meio sem ser, né? Em quatro partes. Tem uma primeira parte que é uma parte mais pesada. Aí tem uma segunda parte que é uma parte mais emotiva, né? Um romance que acontece. Aí uma terceira que é mais tipo, ai, mantendo distância desse relacionamento e tal. A quarta eu não cheguei ainda. Mas até agora é um livro que eu tô gostando muito. Tem uns tapas nas caras das pessoas. Tem que vários, eu leio vários, marquei várias vários, coisas. Vários no meu Kindle. É, se você tá numa ressaca, se você tá lendo é de novo. Não, é uma muito bom mesmo, mas as partes pesadas dele me marcaram muito mais que os lives, que assim as, que as bonitas. Eu, Não, as pesadas que... são, é, pesadas. as pesadas são bem pesadas, mas você não explicou, mas é um livro meu que de poesia. Isso, é, assim. não falei mesmo, mas depois <risos> uns textinhos e umas poesiazinhas. É, é. Essa vibe, assim, mas é muito é massa. O primeiro livro que eu penso toda a vida que eu penso nessa ressaca literária, e eu sempre recomendo as pessoas, é Todo Dia, de David Leviton. E o que é Todo Dia, né? Pra quem não sabe a história. É um ser isso ou A. Cada dia ele é um corpo diferente. Seja menina, seja menina, sempre uma pessoa ali, mais ou menos, da idade dele desse ser. E ali, na... uma localização meio que por ele perto, né? Ele não, é. não acorda em, tipo, do outro lado do mundo, por exemplo. E aí ele vai conhecer uma pessoa, e vai se apaixonar, e aí vai ser aquela saga ali tentando é, fazer com que ela entenda, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. Eu acho que é isso que eu posso dizer. É um livro muito bonito. É um livro que passou... Um, é um, eu acho um sinopso diferente, assim. Eu lembro é. a primeira vez que eu ouvi falar, eu achei bem interessante. Passa muito essa mensagem de que as pessoas precisam se amar independente de qualquer coisa. E gênero e coisas desse tipo. Então eu gosto bastante dele. E vai ter filme, né? Vai ter filme é um e a é leitura fofinho. é muito de boinha. Sabe? Super então, fácil. É, super fácil, ele é curtinho. Tem ali suas menos de 300 páginas, então é pra ler assim... Sabe aquele livro que você vai ficar com o um coraçãozinho aquecido, sabe? Pronto. Esse é o, é o livro. Outra opção pra você sair desta ressaca em que você está, né, metida é o comportamento altamente lógico do John Corey... Wally. Esse aqui é o mesmo autor daquele livro extremamente alto e extremamente perto. Extremely loud, incredibly close. Ele vai contar aqui a história de Solomon Que é um rapaz, um jovem, que não sai de casa Faz tipo muitos anos, não nem pisa Na calçada assim, tem medo, não sai Alguma coisa aconteceu, e a gente vai conhecer aqui Lisa Lisa é uma menina espiritada Toda vez que eu falo esse livro eu falo esse nome Ela é tipo muito à frente, muito animada tal, tá Popular na escola e tudo mais Que descobre, é, ele descobre não, nem lembra Do caso de Solomon, porque eles estavam na mesma escola Na época que ele, né Se trancafiou em casa, vamos dizer assim E ela resolve que vai ser a amiga dele, mas essa amizade na tá. verdade tem um interesse por trás, ah, tá. porque ela quer ser admitida na né, faculdade de psicologia e ela vai o que? Tipo, estudar o caso dele. Já vi que a amizade que começa por interesse não vai dar certo não, no final das não. contas. A gente é vai descobrir isso com a relação deles dois e de Clark, que é o namorado de Lisa. Eles vão criar né, uma relação de amizade e tudo mais. É um livro super rápido de ler também. Esse aqui foi o livro favorito de muitas pessoas. Eu acho que não sei se foi em 2016 ou 2017. É, e foi um livro que eu gostei muito também. Então se você está procurando um livro rapidinho para ler, essa aqui é uma boa pedida. Outro livro muito bom para sair não um ressaca é Boa Noite, Pan Gonçalves Pra quem não sabe, né, Pan tem um canal no YouTube também que fala sobre livros e aí é uma escritora e você está escrevendo outro, outro projeto, digamos assim. É o seguinte esse livro ele é um pouquinho mais sério do que, que eu falei anteriormente, né? Ele vai tratar um, um assunto meio polêmico né? Porque traz muito essa questão de abuso contra a mulher e coisas do tipo. Só que é um ambiente meio que faculdade essas coisas, entendeu? Então é um é Assim, ele é, tem um tema pesado, mas ele é tratado de uma maneira mais leve, digamos assim Não desmerecendo o assunto, obviamente Mas a forma como ela traz é de uma forma muito bacana de ser entendido e de ser lido, né? de maneira geral. Uma coisa que eu gostei muito desse livro foi que a gente vai sair daquela ideia de high school, de coisa americana, e ela traz uma coisa bem brasileira mesmo, de tipo república, estudantes falando sozinhos numa cidade universitária. Então é uma coisa muito próxima da realidade, assim que muitas pessoas vivem. Foi um livro bem rápido de se ler também. Ele traz essas reflexões de uma maneira muito bacana e eu não preciso nem dizer é ter um livro pra esse público nesse tema, discutindo fazendo as pessoas me divertirem. eu acho que é uma ótima pedida mesmo, pra ser na ressaca porque é... tudo bom, cara menina, eu tô com vontade de espirrar eu tô, eu vou assim, ó o que é? o que é? a terceira indicação que eu vou fazer aqui é contos do rock, histórias dos bastidores do rock brasileiro contados por quem estava lá, 666 meia, meia o que? tem o 66... agora que eu vi isso aqui ninguém aí Olha. É. Okay. É, ele tem uma organização, é feito por Daniel Ferro, e aqui a gente vai ter contos do rock brasileiro, da, de uma maneira tipo assim, lembranças que os, os instrumentistas, os cantores, uhum. os integrantes das bandas e pessoas que fazem parte do meio musical brasileiro tem que fizeram com que o rock tivesse a cara que tem hoje. O rock mais dos anos 90, tá? ele, até os anos começa anos 2000 mais ou menos, bandas como Pete, Sepultura, J Quest, até Fresno, tá entendendo? Já tem resenha desse livro aqui no canal, e sempre é bom, né? Você tá no ressaco, pegar um livro de contos curtinhos assim, de tipo uma página, duas, pra ler, que é uma coisinha rápida e divertida. Tá, tá. Falando de divertido, eu não podia não trazer Sufie Kinsella, e dessa vez eu trouxe O Segredo de Emma Corrigan, que basicamente é um... sempre assim, né? Os livros de Sufie Kinsella, tirando o de Audrey, Audrey. é tipo assim, uma mulher... Que é relativamente bem sucedida ou não, hum. dependendo da história. Ela é meio atrapalhada, mas engraçada. Jovem, já é, é, exatamente. É basicamente isso. Então, Emma Corgan é uma mulher que. Eu não lembro com detalhes da história, mas eu lembro que ela pegou um avião e o avião quase caiu. E aí ela contou os segredos da vida dela, tipo, os podres da vida dela, pra um cara. E aí ela descobriu, pouco tempo depois, que na verdade o cara era o chefe dela, isso. assim, dono da empresa que ela trabalha. Enfim, treta, né, gente? Não não tem como, porque o avião não caiu e ela teve que olhar pra cara dele com a cara que deu né? Depois de ela ter contado todos os planos da vida dela. E eu não posso nem dizer que é super divertido. É um, também é um livro, assim, esse é o, o Pocket, né? Então ele tem 300 e tantas páginas. Não é um livro tão extenso, mas é um livro que você, aquele livro que você pega assim uma tarde, hum. vai lendo de boinhas, quando você vê, você acabou, sabe? É bem, bem tranquilo. Tem muitos diálogos, é aquela leitura leve, pra se você não quiser pensar muito também, só se divertir, sabe? Uhum, tipo, tô se não quiser umas reflexões muito pesadas, que eu já gosto, mas de vez em quando é bom dar uma quebrada aí, nesse ritmo, e tentar sair de uma ressaca. Inclusive, eu acho que eu vou usar essa tática pra tentar sair desta ressaca então que eu estou é eu lendo não. esse mesmo livro! <risos> Lembrando que as nossas redes sociais estão aparecendo aqui, então segue a gente por lá e fica ligado em tudo que acontece no Elefante Literário. Valeu! Valeu. Também é um livro nacional, assim como o Boa Noite, que Carol falou, que é o Contos... Ai meu Deus, o quê? E eu aqui, ó, é o uma... ah, é um Contos, pra lá no chão. Ave ah, Jesus. Eu tava... é. eu... Terceira vez que eu tava pra cair, aí eu não consegui segurar. Ela ah, né? só seguiu o livro lá no todinho.